Fala, amizade do Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pedro Henrique Marum aqui, segunda-feira. Mais uma corrida da Fórmula 1 transcorreu no fim de semana. O GP de Singapura, vitória de Sérgio Pérez, a segunda dele no ano. O Charles Leclerc em segundo. Max Verstappen terminou em sétimo, não aproveitou o primeiro match point dele na temporada, ele tem chance de fechar o campeonato no Japão já nessa semana. Mas eu quero falar da Mercedes um pouquinho, porque é o seguinte, a Mercedes se animou no sábado, empolgou o Toto Wolff, que tem sido tão cauteloso nas declarações quanto às possibilidades da equipe é, na temporada 2022, mesmo quando começa um fim de semana bem, jogou isso meio que pelos ares. E falou, não, a, a, a gente tem a possibilidade, nosso objetivo é ganhar a corrida no domingo. Ou pelo menos brigar pela vitória. É, o Hamilton largava em terceiro, mas o Hamilton ficou só 54 milésimos mais lento que o pole Charles Leclerc. O carro era muito bom. Ele ficou na frente do Verstappen, apesar dos, dos erros da Red Bull no sábado. Ficou na frente do Carlos Sainz, brigou pela pole efetivamente. Só que aí chegou o domingo, a notícia já começou ruim, né? O dia já começou ruim porque o Russell, que tinha tido um problema, o Toto Wolff falou que era relacionado ao torque do carro na, no sábado e não tinha conseguido classificar para o Q3, então ia largar em 11º, trocou tudo no motor, em parque fechado e largou do pit lane. E o Hamilton, logo na largada, perdeu a terceira posição para o Carlos Sainz. Os dois tocaram roda ali, o Hamilton acabou saindo da pista. O, o Sainz ficou com a terceira colocação, Hamilton seguiu em quarto. E aí, tudo que a Mercedes tentou fazer deu errado, ou por ela própria, ou pelo, pelo erro do Hamilton. O Russell foi mais inocente, eu diria, no, no domingo. Mas as coisas que, que ele tentou fazer também não funcionaram. Então, o Russell foi o primeiro saindo do pit lane e com a dificuldade enorme de ultrapassar que existe em Singapura, ele foi o primeiro piloto a colocar. É, pneus slick. Colocou pneus médios, quando estava todo mundo ainda com intermediários. Depois de 15 voltas, quase, que o pneu foi começar a render bem. Ele continuava muito lento, mas continuou na pista para não perder a corrida de uma vez, fazendo uma parada extra. Ah, muitas vezes preso atrás das, do, dos outros pilotos. ali, Então, o carro não tinha ritmo e quando ele encontrava alguém, tinha muita dificuldade para passar. Até por isso, ele resolveu tirar os pneus intermediários. Para ver se encontrava um pulo do gato e fugia daquele tráfego também. Ah, no fim, quando ele talvez pudesse, já com muitos abandonos, safety car, o último safety car causado pela batida do Yuki Tsunoda, o Russell estava ali em 13o, de repente podia dar uma chegada final, um Blitz ali tentando entrar no top 10. Teve um furo de pneu, e aí teve que parar de novo, trocar o pneu, enfim. É, deu tudo errado, ele ficou lá atrás, mesmo com 14 carros terminando. Ele, ele não, não passou nem perto dos pontos. E o Hamilton? O Hamilton foi ultrapassado pelo Sainz, mas ficou é próximo. É, tentou chegar, tentou encostar, tentou passar. Não atacou efetivamente, mas quis manter o contato para quando abrisse a possibilidade de DRS com a pista seca. Ou para, por exemplo, tentar um undercut lá na frente, colocar pneus de pista seca antes do piloto da Ferrari, e tomar a posição nos boxes, tentando fazer alguma coisa, porque ultrapassar na pista, de fato, é muito difícil em Singapura. E aí ele errou. Né? Passou direto na curva, foi parar no muro, bateu efetivamente no muro, deu sorte de não, não abandonar a corrida, de não ter danos mais graves no carro, apesar de ter quebrado ali uma parte da asa dianteira. Na sequência, parou nos boxes, caiu algumas posições, e aí, no fim, ele estava em sétimo, ah, com o Vettel um pouquinho colado atrás e o Verstappen chegando, atacando os dois, quando ele cometeu um outro erro, passou direto, não um erro menor, mas foi o suficiente para entregar essas duas posições para o Vettel e para o Verstappen. Depois o Verstappen até passou o Vettel, ficou em sétimo, o Vettel em oitavo, o Hamilton em nono. O que eu quero dizer é o seguinte, a Mercedes acabou fazendo, e dando, fazendo tudo errado e dando muito azar no domingo. A chance de vencer em 2022, a chance real, era em Singapura. Talvez nem fosse uma chance tão grande assim, mas era onde ela estava mais próxima. Porque Singapura é uma pista muito singular, com características muito singulares. A gente lembra, alguns anos atrás, a diferença de, de altura, de distância entre os eixos dos carros, definia quem tinha é, mais velocidade de reta e quem era melhor em pistas de downforce. Então... A gente via a Red Bull, por exemplo, levar vantagem contra a Mercedes nesse tipo de pista de baixíssimo downforce. É, Mônaco, Hungria e Singapura. Depois a mesma coisa com a Ferrari, enfim. Ah, então, eu acho que a Mercedes tinha essa proximidade em Singapura por N motivos por como o carro é construído. O carro está melhorando, o carro vai ser mais competitivo no ano que vem, não tenho dúvidas. E hoje, talvez briga, talvez vencer a corrida fosse esperar muito. Fosse esperar muito porque... Ah, ah, o Pérez conseguiu se segurar bem. O Leclerc atacou brevemente em dado momento, depois de um safety car, mas só por conta do safety car. A Red Bull consegue ficar de cara para o vento. É muito difícil bater essa Red Bull na temporada quando ela está de, de cara para o vento. Mas se tinha um lugar onde dava para ganhar, era Singapura. Ah, o que eu estou dizendo é que a Mercedes não vai ganhar uma das cinco últimas corridas do ano, Brasil, Estados Unidos, México... Uh, e, e a Abu Dhabi 4, né? E o Japão nessa semana, 5? Não, não estou dizendo isso, não sei. Uh, eu não esperava que o Esteban Ocon fosse ganhar a corrida com a Alpine ano passado, ou que o Pérez fosse ganhar com a Force India, com a, com a Racing Point, ou o Gasly com a com a Tauri. Não achava que iam ganhar a corrida. Essas coisas podem se apresentar na história de uma corrida, mas uh, a chance de verdade, a chance de, em condições normais de temperatura e pressão, a Mercedes é duelar, brigar para vencer, era em Singapura. E aí eu acho que agora, só em 2023, a Mercedes vai, vai vencer alguma corrida na Fórmula 1. O que, que vocês acham? Deixem seus comentários aqui e acompanhem vídeos, textos, áudios, tudo o que o Grande Prêmio produz. Um grande abraço e até a próxima!